Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começar o terceiro vídeo da nossa história, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu quero também convidá-lo a acompanhar diariamente as nossas postagens nos canais no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nesse vídeo nós vamos continuar a história do Aero Willis, do Willis Itamaraty e do Willys Itamaraty Executivo. Roda a vinheta. Nos dois primeiros vídeos da nossa história, vimos a origem da Willys nos Estados Unidos e no Brasil, o lançamento do Aero Willys, os modelos de 1960 até 1966, a chegada do Aero Willys 2600 e uma introdução do luxuoso Willys Itamaraty, que veremos a seguir. Em 1966, a Willys, com foco em uma nova faixa de usuários, o consumidor do mercado de automóveis importados fez uma versão luxuosa, que seria inicialmente chamada de Aero Willis Luxo, e após a intervenção do publicitário Mauro Salles, seu nome foi alterado em referência à sede do governo e do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, o Palácio do Itamaraty. Surgiu então o Willis Itamaraty. Modelo que tinha a proposta de oferecer de série itens opcionais, em um produto mais requintado, que recebeu o apelido de Palácio sobre Rodas. Seu lançamento foi realizado no Rio de Janeiro, no edifício Manchete, durante o baile de apresentação das 10 senhoras mais elegantes da sociedade brasileira, idealizado pelo publicitário Mauro Salles e organizado pelo colunista Ibrahim Suede. O Willys Itamaraty vinha com nova grade dianteira cromada sem divisória central, novas calotas com sobre -aros cromados, novos frisos laterais, pneus faixa branca, nova logotipia, nova traseira com novas lanternas horizontais frisadas e um completo jogo de ferramentas. Internamente, vinha de série com painel de instrumentos com fundo branco, Limpador de para-brisa elétrico com lavador de acionamento manual Rádio Ventilador com duas velocidades Luzes de cortesia e de segurança nas portas Luzes de leitura Estofamento de couro com novo desenho Porta-jornais Porta-objetos Apoio de braço central no banco traseiro Acendedor de cigarros dentro do cinzeiro além de assoalho e porta-malas acarpetado e capô com revestimento acústico. Mecanicamente, o alternador entrou no lugar do Dínamo, visando o melhor aproveitamento da bateria, sendo a Willis a primeira a introduzir esse equipamento em veículos nacionais, além de pistões autotérmicos, anéis de menor altura e novas buchas nos mancais do motor. A suspensão também recebeu nova calibração, para ficar mais macia, como condiz a um modelo voltado ao luxo e conforto. Na linha 1967, o Aero Willys ganhou novos para-choques traseiros e novas lanternas traseiras com três divisões. Internamente, recebeu um novo painel com cinco instrumentos com fundo preto, sendo um instrumento central maior e dois menores de cada lado. Na mecânica, tanto para o Aero Willis como para o Itamaraty, a desmultiplicação da caixa de direção passou de 20 para 1 para 24 para 1, deixando-a mais macia também recebeu um motor de 3014 cm cúbicos de 132 cavalos SAE e 22 kgf·m de torque SAE, com novo coletor de admissão, novo carburador de corpo duplo DF Vasconcelos, com taxa de compressão de 8 para 1, dando mais desempenho ao carro. Itamaraty recebeu nova grade dianteira, novas setas dianteiras, agora retangulares, que poderiam ser brancas ou âmbar, novas maçanetas, novos frisos, novas calotas, além de um adorno no capô com o emblema Itamaraty e um emblema 3000 acusando a nova motorização e como opcional poderia vir com teto em vinil. Internamente o mesmo painel do aero Willys foi adotado no Itamaraty, só que nesse ele vinha com fundo branco, além de novos comandos, novo volante de três raios e o lavador de parabrisas passou a ser elétrico. O Willys Itamaraty foi o primeiro carro nacional a ter ar-condicionado como opcional. No quinto salão do automóvel, entre 25 de novembro a 12 de dezembro de 1966, na Bienal do Ibirapuera, a Willis apresentou uma versão ainda mais sofisticada do Willys Itamaraty, o Willys Itamaraty Executivo, a única limusine fabricada em série no Brasil até hoje. O Willis Itamaraty Executivo tinha carroceria exclusiva em número limitado de produção, que tinha como foco a presidência da República, ministros, políticos e seletos empresários. Vinha em dois padrões, o standard e o especial, com modificações no habitáculo traseiro conforme a versão. A proposta era dar mais prestígio à marca Willis, iniciado com o modelo Itamaraty. Para reforçar isso, foi construído um exemplar único para a presidência da República do Brasil, que teve o aval do então presidente, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no 5 Salão do Automóvel. Esse modelo possuía os diferenciais de radiotransmissor, suporte para pequenos mastros nos paralamas dianteiros, brasões da República nas colunas traseiras e entre os bancos traseiros, plataformas escamoteáveis, alças externas, além de TV e velocímetro no habitáculo traseiro. O Willys Itamaraty Executivo tinha 5,52m de comprimento e saía de fábrica geralmente na cor preta, sendo que há relatos de dois azuis marinho e dois verdes, sempre com revestimento interno em couro, preto na parte do motorista e em branco, preto, havana ou cinza na parte dos passageiros. A versão standard mais simples, era denominada 6-1152-S340 e a especial era denominada 7-1153-E340. Foi desenvolvido em conjunto com a Carmanguia, que colocou uma plaqueta na soleira de algumas unidades, e usava um monobloco com maior distância entre as portas, exatos 72 centímetros a mais entre eixos, onde ficavam dois pequenos bancos aumentando o espaço para pernas, acomodando até cinco passageiros na parte traseira. Ambos os modelos poderiam ser personalizados ao gosto do cliente, sendo que poderiam vir até com teto solar e a ordem de fabricação não respeitava a ordem numérica de chassis. A versão standard vinha com detalhes no acabamento em Jacarandá da Bahia maciço, ar-condicionado, rádio, toca-fitas de cartuchos Clarion, vidros de visor elétrico, vidros do para-brisa e traseiro com vidros esverdeados, apoio móvel para os pés e plaqueta com o nome do proprietário. Na versão especial, além de todos os itens da versão estándar, o executivo tinha capacidade para quatro passageiros na parte traseira ao invés de cinco, pois no banco traseiro havia um console com os controles das luzes internas e do separador do vidro da cabine, um toca-fitas de cartucho Clarion com espaço para acomodar os cartuchos, acendedor de cigarros, um barbeador Hamilton Roa Matic, e um gravador Sony. Na mecânica, o Willis Itamaraty executivo mantinha o mesmo conjunto do Willis Itamaraty, com motor 3.132 cavalos SAE, tração traseira com direção mecânica e câmbio manual de quatro marchas, além das demais alterações da linha 1967. Segundo o livro Aero Willis: O carro que marcou época, de Rogério de Simone e José Penteado Vignoli da editora LaúD e estudos do pesquisador Enio Brandenburg, foram fabricados 27 unidades, sendo 19 standard e 6 especiais. Em 1966, foram produzidos dois protótipos e dois modelos de linha, já como linha 67. 21 foram produzidos em 1967, um fabricado em 25 de julho de 1969 e o último em 13 de agosto de 1969. O Willys Itamaraty Executivo E5 serviu a sete presidentes da República do Brasil, além de personalidades como a Rainha Elizabeth II da Inglaterra e Indira Gandhi em visitas ao Brasil, até ser levado a leilão na Era Collor. O lançamento do Ford Galaxy e a compra da Willys Overland do Brasil pela Ford começou a traçar um caminho incerto para os modelos Aero Williss Willys Itamaraty e o Willys Itamaraty executivo que veremos no próximo e último capítulo de nossa história aqui finaliza a terceira parte da história do Aero Willys do Itamaraty e Itamaraty executivo não perca os dois primeiros vídeos dessa história os links estão na descrição. E não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Semana que vem voltaremos com a última parte dessa história. Até lá!